Olá, boa noite Marília, seja bem-vinda Boa noite Cássia Boa noite Manoel Boa noite Neuza Como está aí o, o áudio e o, a imagem? Boa noite Silvia Boa noite Pedro Almeida Boa noite, Marília. Maravilha, obrigado, Cássia. Só aguardando aqui a, a professora Rita. Boa noite, Pri. Boa noite, Carneiro, Clodoaldo. Sejam bem-vindos à nossa live sobre prestação de contas eleitoral. Deixa eu só verificar aqui. chamando aqui a professora Rita. Aí. Boa noite, professora Rita. Boa noite, eu só não estou conseguindo de ouvir direito, mas espera aí, que eu Deixa acho eu... que é o som aqui. Deixa eu ver, o meu aqui está tá ok. Oi, tá ouvindo? Aí, agora sim. Maravilha. Agora, agora eu tô ouvindo tranquilamente, peraí. Ai, ver se assim melhorou. Melhorou? Você melhorou, está me tá, tá, tá boa. Tá me ouvindo bem, doutor Carlos? Silvia, boa noite, minha querida. Tri, meu amor, que bom que você tá aqui. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Geliane, vocês são realmente maravilhosos Léo, que bom, chegou Deliene, te amo Gente, boa noite a todos Quero dar um te amo geral, né, doutor Carlos? Porque é tanta gente que eu Isso adoro mesmo. que está entrando aí Pessoas tão queridas da nossa família Deliene, Leonardo, Amanda, galera toda, Juscinéia Otacílio, Alex, Júlio, Júlio, colega do TRE, que bacana, Carlinha Reis, Fabinho, Neuza Pacheco, amor Natália, que bom que você tá aqui hoje Juazeiro do Norte, Dóris, que bom, voltou, Dóris estava super atribulada Contadora espetacular, lá do Maranhão Juninho, aluno do online, Natália, gente, que prazer tá aqui Doutor Carlos é uma pessoa muito querida, estávamos há um tempão querendo um momento juntos, né, doutor Carlos? Era para ter acontecido Isso. nossa turma presencial em Brasília Uma das turmas que a gente não conseguiu viabilizar foi a nossa turma ABBA na, em Brasília Mas estamos aqui, né? Estamos juntos aqui Tempos diferentes, né? Verdade, mas juntos a despeito de tudo, juntos aqui Com certeza Hoje a nossa live sobre prestação de contas eleitorais né? Com a doutora, a doutora Rita Gonçalves, chamada de professora Rita Gonçalves Que é especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias E servidora da justiça eleitoral há 32 anos nem parece, né? Começou com quantos? 14? Eu entrei com 20, eu tenho 52. Então eu entrei com 20 foi e não foi meu primeiro emprego, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 12 anos eu já trabalhava com meu pai. E aos 20 anos eu entrei no TRE, em 1988. Mas muito obrigada pelo elogio, aceito, <risos> ótimo. Maravilha. Eu vou falar um pouquinho da, da da Aba rapidinho e a gente já já inicia, tá bom? Por favor, doutor Carlos. Pino Beltrão. Tá. Essa live é promovida pela Comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados, é a Aba que tem o intuito de proporcionar capacitação, né, treinamento, network e ampliação dos advogados associados, né? Dá um dá um um suporte aos advogados associados à Aba. Certo? Quero mandar um abraço para o presidente, doutor Esdras Dantas, que tenha aberto o espaço para que os advogados possam se apresentar e possam mostrar né, o seu trabalho na aba. Professora Rita, a gente teve aí a pandemia que mudou a vida de todo mundo, né? não, não só no Brasil, no mundo como um todo. E o Congresso Brasileiro, visando E garantir o princípio democrático Promulgou a emenda 107 De 2020, prorrogando as eleições Quais suas considerações Iniciais a respeito da pandemia E do, dessa alteração né, Através da emenda 107 na, nas, na, nas eleições Nas prestações de contas Dr. Carlos é, Realmente, né, são novos Tempos, eu sempre falo que Serão eleições do pós-guerra, de um momento que a gente nem imaginava viver, né? Muitas pessoas ficam me perguntando sempre, mas professora, vai ter mesmo eleição? Será que, essa, que isso ainda não vai ser modificado? Não, né? Não vai ser modificado, vai ter eleição. A justiça eleitoral sempre tem todos os planos de contingências, A, B, C, de A a Z... E posso garantir a vocês que nós estamos... Eu sou cartorária hoje, né? Trabalhei muitos anos na Secretaria de Controle Interno do TRE São Paulo Mais de 15 anos E hoje eu estou chefe de um cartório eleitoral aqui em São Paulo Um cartório gigante, que tem quase 600 salas de votação Sessões eleitorais E eu posso garantir a vocês que a Justiça Eleitoral está com as caldeiras a pleno vapor para garantir que a eleição aconteça com todo cuidado As prerrogativas todas sanitárias é, Treinamento de mesários, manutenção de urna eletrônica Nós realmente estamos preparados para fazer uma eleição nessa guerra E será uma eleição histórica, né? mais uma vez memorável é, Dentre tantos momentos difíceis que a gente já passou a emenda constitucional chegou e, e foi uma decisão muito ponderada, estudada. Todo mundo acompanhou a demora, todo mundo estava ansioso, né? Por que, que o TSE não libera logo a data dessa eleição? O Congresso decide? Mas a gente sabe que existiam diversos elementos para serem levados em conta, né? Não era uma simples decisão de sim ou de não. Havia muitas questões a serem ponderadas E a emenda constitucional chegou a 107 Impactando aí uma série de datas, de prazos, né? de procedimentos né? A gente vai ter convenções nada ortodoxas esse ano Mas também a gente percebe que o mundo começou a caminhar numa outra direção né? Então realmente foi um movimento muito grande de transformação Que a pandemia trouxe e eu tenho certeza que vários amigos e queridos que estão aqui nos ouvindo conseguem saber o quanto a vida de cada um foi transformada. E não poderia ser diferente nas prestações de contas. Mas a julgar por tudo que poderia ser alterado, o que nós tivemos na prestação de contas foi um deslocamento de datas. Né? Esse deslocamento de datas mudou a, o prazo da campanha em alguns dias né? A campanha, a depender da data em que o candidato tenha As suas condições preliminares cumpridas A partir do dia 17 ele já pode estar registrado No próprio dia 16, é o último dia da convenção A partir do dia 17 ele já pode iniciar ali toda a sua o seu cumprimento de preliminares abertura de conta bancária é, ter o CNPJ né a, o convênio da Justiça Eleitoral com a Receita já emite automaticamente esse CNPJ para abertura da conta bancária a data de início da arrecadação muita gente confunde com a data do início da propaganda doutor Carlos e muita gente me pergunta professora depois da emenda o início da arrecadação agora é dia 27 de setembro? Não, dia 27 de setembro é a data do início da propaganda eleitoral. Agora, tendo os requisitos preliminares cumpridos, que é a conta aberta com o CNPJ de campanha e o SPCE instalado, que é o sistema de prestação de contas eleitorais, é tudo informatizado, a campanha, os gastos e a arrecadação podem iniciar. O que não pode é fazer propaganda antes do dia 27. Aí algumas pessoas devem estar ouvindo e falando assim, doutor Carlos, é dia 26. A legislação fala que a propaganda deve acontecer após o dia 26. Então o primeiro dia é o dia seguinte. Então de cara... E houve esse impacto do início Uma outra data também que foi comprometida e que foi alterada A data das parciais A prestação de contas parcial, hoje, quem estiver aqui nessa live Anotem aí nos caderninhos, nas anotações de vocês Com um asterisco, iluminador, como eu sempre falo o momento da entrega das contas parciais vai ser um momento decisivo, porque é o um momento em que as contas serão autuadas na justiça eleitoral. É uma entrega somente por transmissão do sistema SPCE. Não há nenhuma entrega física, apenas a transmissão do, do arquivo pelo SPCE. Automaticamente o sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico Estará integrado com o SPCE Nesse momento as contas vão ser autuadas O seu processo naquele momento estará sendo autuado na justiça eleitoral E aí advogados fiquem bem atentos Porque na hora que a justiça eleitoral validar essa recepção desses dados que estão sendo recebidos das contas parciais O número do PJE vai aparecer na tela do SPCE Não automaticamente naquele momento que você fizer a transmissão Mas ali, ou no dia seguinte, ou no mais tardar dali a dois dias A depender da velocidade da transmissão e de processamento de posse daquele número de PJE, imediatamente faça a juntada da procuração do advogado. Pois sem essa juntada, as contas são consideradas não prestadas naquele momento da parcial e você pode ter depois um problema mais sério para resolver. Não esqueça que na hora que vocês estiverem preenchendo os dados lá no SPCE, tudo tem que ser revisado porque o PJE terá esses dados para montar o seu processo para fazer a autuação daqueles atos. Essa data da parcial antes era de 9 a 13 de setembro. E tinha uma data de corte, doutor Carlos, que era o dia 8. Toda movimentação que acontecesse até o dia 8 de setembro teria de ser transmitida do dia 9 ao dia 13. Agora é o dia 27 de outubro, uma data que não veio data de corte. O que, que se entende então disso? Que a parcial vai remeter à justiça eleitoral toda a movimentação ocorrida até o dia 27 do 10 Ou do dia 26 Se você entregar um dia antes Fizer a transmissão um dia antes Não vai fazer diferença Não se preocupem O que vocês não podem É perder essa data Perdendo essa data Da entrega da parcial Que é uma data que foi alterada pela emenda E que você vai anotar aí Na sua agendinha Que é o dia 27 do 10 Mas a gente vai ficar essa data o tempo todo a partir daí todos os gastos nesse momento da parcial todos os gastos receita despesa financeiro estimável absolutamente tudo tem de ser lançado na prestação de contas omitir movimentação das campanhas que estão acontecendo nesse momento da parcial para declarar as declará-las depois como uma estratégia, isso desaprova contas. Então, por favor, não percam essa data e declarem tudo até ali. Aí tem uma outra data que também foi impactada. Obviamente, a data da entrega final. Antes a gente tinha o comecinho de novembro e o meio, né? Dia 4 e dia 14 de novembro. Agora, essa data é no dia 15 de dezembro. E essa data do dia 15 de dezembro... É para os dois turnos Os candidatos que tiverem concorrendo Tanto ao primeiro quanto ao segundo turno Ou que concorreram né, no dia 15 Já vão encerrado as eleições Vão prestar contas no dia 15 de dezembro E aí vem aquela pergunta Que vocês fizeram aos montes Na, na coleta que nós fizemos De dúvidas de vocês Mas não vai prejudicar, inclusive, doutora Brenda Querida, lá da Compliance Eleitoral, quero mandar um beijão para ela. Doutora Brenda mandou a pergunta. Mas você não acha, professora, que pode comprometer a lisura do pleito os candidatos tomarem posse sem que as contas tenham sido analisadas, julgadas? De jeito nenhum. Ao contrário, é ainda melhor. Antes... Mesmo que a conta fosse desaprovada, mesmo que tivesse um crime, o pior dos crimes ou todos os crimes naquela conta, o candidato tomaria posse da mesma forma. Só que os processos específicos para apuração, para conceder a, a, a, o direito à ampla defesa, o exercício do contraditório, tudo isso aconteceria normalmente, doutor Carlos. Nos processos específicos para esses fins Então nada se modificou A diferença significativa Extremamente significativa É que agora as contas vão poder ser Analisadas e julgadas Pelo menos dos eleitos Com um pouquinho mais de tempo Até o dia 12 de fevereiro de 2021 Tem de ser publicada tem Todas as decisões dos julgados, das prestações de contas dos eleitos Antes esse prazo era três dias antes da diplomação Não se preocupem que o candidato que prestar contas Vai tomar posse, vai ter sua conta julgada em fevereiro normalmente E aquele outro prazo que existia para a propositura das ações de, Das representações previstas no artigo 30A Aquele artigo que trata da captação ilícita de recursos ou gastos ilícitos Antes era de até 15 dias da diplomação E agora vai ser até o dia 1 de março Tudo que tiver de problema naquela prestação de contas Vai seguir o rito normal nos processos específicos Só vai ter problema, mas esse é um problema que eu nunca vi é um candidato eleito não prestar contas. Aí sim, ele não toma posse. Mas isso eu nunca vi, doutor. Esses são alguns prazos. É um Agora, falar só de um outro prazo que o planeta está achando que foi alterado. E não foi. O prazo de 15 de agosto para a abertura da conta bancária obrigatória... De campanha dos partidos políticos Todo e qualquer partido político Ainda que constituído sob a forma de comissão provisória Ainda assim terá de abrir a conta doações para a campanha Mas professora, eu não vou movimentar nada Meu partido não vai participar do pleito Para que eu vou abrir essa conta? Você não tem querer ou não querer a legislação obriga a abertura dessa conta doações de campanha. E para os partidos políticos, doutor Carlos, essa é a única conta que é obrigatória. Embora eu sempre recomendo que o partido abra todas as contas. Principalmente porque tem FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, apelidado pela nossa família PRG de FEFEC, que é muito mais simpático que FEFEC. FEFEC parece um cara chato, FEFEC é um cara mais legal. Então, a é. gente vai utilizar esses recursos todos na campanha, fundo partidário, a movimentação dos recursos públicos só se dá em contas específicas de fundos públicos. Então, é importante isso. A data para a abertura continua o dia 15 de agosto. Essa data não passou para setembro. E, de rigor, doutor Carlos, deveriam já ter aberto em outras eleições. Esse prazo é só para quem ainda está atrasado com isso. Porque tem de abrir essa conta. Maravilha, professor. É uma verdadeira aula, né? que naqueles casos onde a emenda trouxe a possibilidade de, em razão, né, de, de uma recomendação sanitária, onde a pandemia ainda estiver é, no, no, no pico durante o período que foi agendado as eleições, ela prevê a possibilidade de prorrogação das eleições. Nesse casos, havendo, havendo essa prorrogação, né, essa alteração é. vai trazer também a prorrogação dos prazos de prestação de contas. Exatamente, né? exatamente. Aí são aqueles aquelas especificidades circunstanciadas, né? E aí a Justiça Eleitoral e o Congresso, né, já já deliberou nesse sentido, né? Já saiu a decisão que isso vai poder ser prorrogado. Então aí é uma questão dos casos serem administrados agora individualmente a depender da cidade. Aí sim, nesses casos vai passar um pouco mais para frente as datas. Maravilha. Professora, eu tenho umas Plínio, perguntas Plínio. aqui. Mande as perguntas, eu gente... tô vendo as pessoas passando e louca para mandar beijo para todo mundo. Vi passar Plínio, que eu não tinha mandado o beijo ainda. Gesane, linda! Está em recuperação de cirurgia minha colega do TRE. Vânia, de Solonópolis, de novo aqui. Dóris e Plínio estão em parcerias. Maravilhosa, lindona, Gesana. Pode fazer as perguntas, doutor Carlos, me perdoe. É que eu não consigo ver essas pessoas estão entrando e não mandar os beijos. Tá. Pode mandar as um perguntas. Beijo, um abraço. Mandar um beijo e um abraço para o pessoal da comissão, pra, da comissão de, de Direito é, Eleitoral. Eu... Pra Mar... Paulinho na gel, Paulinho na gel. Muitos beijos. Eloísa, beijos. Vamos para a primeira pergunta, então. Aqueles serviços de assessoria e de, e de consultoria, principalmente os serviços jurídicos e contábeis, como é feito o lançamento na prestação de contas? Ah, excelente pergunta, doutor Carlos. Ótimo. Essa eleição trouxe também essa mega novidade e que, como eu sempre falo, tenho falado sempre, um grande equívoco acharem... Que o fato dos honorários advocatícios e contábeis agora estar à margem da prestação de contas Se não forem utilizados recursos de campanha Eu já explico melhor isso É uma abertura à possibilidade do Caixa 2 Isso é um absurdo Afirmar isso seria considerar Que todos os profissionais, de forma geral e sem critérios São pessoas que se prestam a papel, ao papel de desvio de recursos isso não é verdade. Os profissionais estão cada vez mais comprometidos, mais envolvidos em fazer o que é correto. Então, isso aí é um grande equívoco, um mito que em, todas, em todos os momentos que eu posso falar, eu esclareço esse, esse equívoco aí de entendimento. Agora é assim, doutor Carlos, se por acaso o candidato resolver, não há mais nenhum limite de valor de percentual o candidato pode pagar quanto ele quiser para o profissional que ele quiser prestar os serviços jurídicos e contábeis para a campanha se ele decidir que ele vai utilizar recursos da campanha dele seja da conta de doação de pessoas físicas seja da conta do fundo partidário seja do fefec que é o fundo especial de financiamento de campanhas se ele utilizar esses recursos ele vai declarar na prestação de contas. No SPCE dele, ele vai fazer lá a declaração de quanto ele gastou com os profissionais com da, utilizando recursos de campanha da conta bancária de campanha, seja qual delas for. Agora, esses valores não vão impactar em nada no limite de gastos. No próprio sistema que já está sendo preparado, configurado, para adaptar-se a essa mudança da legislação, vai aparecer um demonstrativo em separado, Nada interferindo no limite de gastos daquele candidato. Excelente. Outra opção. O candidato resolveu que tem um amigo, um amigo que não tem nenhum, não está na campanha, não quis fazer doação de campanha. É um terceiro, mas esse amigo quer pagar para ele contador e advogado sem depositar os recursos nas contas de campanha. Isso pode? Pode. O terceiro só vai precisar declarar lá nas suas declarações para a Receita Federal o pagamento de honorários àquele profissional, sem problema nenhum. Pode pagar um terceiro sem envolvimento com a campanha, sem declarar na prestação de contas. E aí a pergunta que todo mundo faz, e como é que esse advogado vai aparecer no SPCE? O SPCE vai barrar isso, um advogado que não é nem receita nem despesa. Não, o SPCE está sendo preparado para aceitar como regular esse lançamento. E existe ainda uma outra hipótese, que é aquela, doutor Carlos, em que o partido resolve ou um candidato majoritário, resolve pagar para todos os outros candidatos aqueles honorários advocatícios ou contábeis. Também é possível. Como fica nesse caso os lançamentos? O partido que fizer o gasto, ou o candidato majoritário que realizar aquela despesa, que pagar aqueles advogados, utilizando os recursos ali da campanha, vai registrar despesa nas suas contas. E quem foi beneficiado, os candidatos que receberam esse, esse serviço de advogado e contador Pagos pelo partido ou por outro candidato Não precisam registrar essa doação estimável nas suas contas Isso é muito bom Primeiro porque não fica aquele vai e vem de informações truncadas, de rateio Não vai impactar no limite de gastos então isso seria apenas uma grande barra de gelo a ser enxugada né? Porque a gente já sabe, não vai impactar no limite de gasto É uma doação estimável que a própria lei 9.504 pós-reforma diz claramente Isso não é doação estimável Agora, aqueles que pagaram por essa despesa Utilizando os recursos do partido ou da própria campanha no caso do majoritário Vai lançar a despesa nas suas contas É assim que está agora para essas eleições E só para complementar Outra dúvida aí é Professora, nas eleições passadas Honorários advocatícios registrava-se de uma forma E assessoria e consultoria era outra forma Acabou Isso não existe mais Graças a Deus simplificaram Consultoria, assessoria, honorários Porque para os advogados, doutor, é muito claro essa separação Entre assessoria e honorários Mas para os contadores, não Para os contadores, tudo é honorários Tudo envolve assessoria, consultoria e honorários Então agora, isso é tudo uma despesa só Maravilha só fazer uma observação naquele, no, no item que a professora falou acerca do, de que a pessoa, o terceiro pode doar, né? E colocar lá como doação dele. Só tem que respeitar o limite de, de doação da, peço, da pessoa física, né? Então, esse e... limite da pessoa física é só se for na campanha. Se essa doação for à margem, se ele não fizer o depósito pela campanha, ele não tem esse limite. O limite dos 10% para a pessoa física é somente quando ele ingressa na campanha como doador. Se ele não vai fazer o depósito na conta bancária, ele vai pagar por conta própria por fora, nem esse limite dos 10% existe mais para contador e advogado, Exclusivamente E aí, nesse caso, não pode ser arguído aí um caixa 2 de terceiro Então, aí É aquela questão que eu falo é... Esse terceiro, se vai Fazer ou não o caixa 2 Aí é uma... é uma questão De conduta e postura individual De cada um, porque nós vivemos Num país extremamente Corrupto, né? É um país que ainda A massa é corrupta, né? Então, a gente viu aí os números agora dos benefícios né, do, do emergencial. Mais de 620 mil CPFs irregulares. Esses CPFs certamente vão aparecer todos depois como doadores de campanha. Então, a gente já sabe que assim é uma massa comprometida. Agora, considerar que o profissional advogado e o profissional contador estão... Pactuando de caixa 2 Em decorrência de uma legislação Que decidiu, que dispôs Que isso pode ser pago Sem passar pelas contas de campanha Eu acho que é um grande desrespeito Aos profissionais E um grande equívoco De achar que de forma geral E, e, e é, sem critério né, nenhum Os Sim. profissionais se prestam a isso o que é um grande problema, do meu ponto de vista, é a questão da cessão dos serviços em troca de favores. Aí sim é uma questão que, do sim. meu ponto de vista, é um ponto nevrálgico. A OAB Nacional, brilhantemente, em setembro de 16, adicionou ao seu Código de Ética a proibição de honorários de serviço de consultoria para partidos e candidatos. O CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, ainda não fez, mas nós estamos aí em franca campanha para que acrescentem. Porque os profissionais, nessa troca de favor, cedendo serviços, a gente sabe que vão ter problemas com o Ministério Público e, no caso dos advogados, com seu órgão de classe. Você respondeu a pergunta que foi uma das mais recorrentes, né? Foi sobre essa doação de serviços jurídicos e serviços contábeis. A gente sabe que na prática, muitas vezes os advogados não têm não têm opção a não ser acabar prestando uma assessoria ali, não tão direta na campanha, mas assessorando, principalmente os cargos proporcionais, né? Que que não tem um recurso, não tem um contrato que abarque ele as ações dele o acompanhamento o dia a dia porque o contrato está vinculado mais ao majoritário e eles acabam tendo que tendo que arrumar um apoio jurídico para não ficarem órfãos dependendo desse contrato majoritário que nem sempre ele abarca as ações o preventivo do caso do majoritário Verdade. então é uma, é uma situação bem delicada eu como advogado sei que que muitas vezes é você acaba recebendo esse convite E às vezes tem que enfrentar né? Tem que enfrentar e tomar essa decisão O mundo real, eu sempre falo isso, doutor Carlos que o mundo Existem dois mundos né, Para quem trabalha nessa área, no universo eleitoral Existe o mundo encantado da legislação né, E a estrada chega de buracos e pedras e cascalhos do mundo real o mundo real não é uma estrada asfaltada como a legislação considera que seja, né? Certo, então se por acaso numa prestação de contas vier aí uma doação, um recurso declarado como doação de serviços jurídicos e contábeis, qual é o posicionamento do, do, do tribunal, da justiça eleitoral nesse sentido? Essa, o Ministério Público acompanha as contas eleitorais antes delas começarem, Durante e depois Certamente aquelas ações por, Aquelas representações por doações irregulares Que inclusive eu estou com várias lá no meu cartório Doações por doações é, Representações por doações irregulares serão questionadas aí E o Ministério Público está atuando, doutor Carlos, brilhantemente De uma forma muito incisiva O próprio TSE compartilha o banco de dados das OABs que prestam serviço gratuito Isso é enviado para a OAB Nacional Então é muito importante aí que os profissionais Tomem cuidado ao registrarem E sem contar a judiação Porque eu tenho colegas, é, alunos e amigos Pagando multas altíssimas Essa semana mesmo recebi um, um WhatsApp de um aluno Perguntando se eu conhecia alguma jurisprudência Alguma coisa para ajudá-lo ele está com uma multa de 145 mil reais por doações estimáveis a candidatos. E, ele é... e é implacável, né? É implacável. Uhum. Então, é, é preocupante e é importante que as pessoas né, saibam disso para poder estabelecer aí seus... firmarem seus contratos de uma forma melhor. Maravilha, excelente explicação, professora. É, tem uma pergunta aqui no chat que, que é recorrente Que é quando vai ser liberado o sistema SPCE Ah, não vemos tem a pergunta? hora Não vemos <risos> a hora Sonhamos com ele dia e noite O sistema SPCE está passando por simulados né? A Justiça Eleitoral teve agora um grande simulado de teste de campo Que a gente chama Onde todos os, os tribunais de todo o Brasil Participaram das simulações e testes nele não acredito que ele saia antes do dia 15 de agosto, porque no final de agosto, lá entre 15 e 20, tem mais ações de testes, a não ser que sejam antecipadas, mas eu acredito que na segunda quinzena de agosto, a gente tenha o SPCE, e aí vai ser maravilhoso, porque o sistema de prestação de contas, hoje, doutor Carlos, ele representa... A alma da sua prestação de contas É ali que você vai montar o seu processo O próprio candidato vai poder Lançar, juntar toda a sua documentação Agora, tem um detalhe Na eleição passada E mesmo na legislação dessa eleição Consta ainda a entrega da mídia Do pendrive com todos os documentos Para mim, assim, uma dúvida pessoal minha É se ainda... Ao final, a depender de como estiver a pandemia, essa entrega continuará sendo física no cartório desse pendrive Com os documentos que o SPCE vai gerar para entrega Mas isso aí também não tem importância agora O SPCE, para algumas pessoas, ele é um dragão, mas não é verdade ele é um lindo poodle. E vocês vão ver. A gente tem curso de SPCE para demonstrar tela a tela, sistema, botão a botão. Fica sempre muito simples o manuseio dele. Certo. Tem uma pergunta aí do Leandro: se na prestação de contas do vereador aparece despesa com o contador? Na prestação de contas, se aparece? Se isso, ele lançar, isso. vai aparecer, né? Se ele lançar a despesa, vai aparecer, né? Agora, se ele, por exemplo... A, a despesa que ele fizer com o contador Se ele utilizar o recurso da campanha Ela não vai ser abatida do limite de gasto dele E aí você pode estar pensando assim Mas espera aí Se existe um limite de gastos Que o TSE vai liberar esse valor, né? Para cada cidade agora Para cada cargo e cidade Agora... Em, a partir do dia 20 do 7 Você tem um total X para gastar Se você pode gastar também dinheiro da campanha Com contador e advogado E isso não vai entrar no limite de gastos Significa que você vai poder arrecadar Além do limite de gastos Para pagar contador e advogado Lançando no SPCE Você pode lançar Gratuitamente, se você, se, o, se o, o prestador se prestar a esse papel né? O problema aí vai ser com a fiscalização do MP Mas se ele pagar da conta de campanha Vai aparecer lá a despesa, mas sem abater Entendi, tem uma pergunta aqui da, da Beatriz Perguntando qual o valor mínimo a ser cobrado Tendo em vista a... a impossibilidade da doação. A doutora Opa. pode falar acerca do contador, mas do advogado, as OABs né, dos estados têm uma tabela de honorários, então você pode consultar a tabela de honorários né, da OAB do seu estado, verificar qual o qual preço que estabeleceu ali mínimo para a consultoria, para as ações específicas, e aí conversar com o seu cliente, né, com o seu vereador prefeito. É, infelizmente não há, no CFC não há essa tabela ainda O que há são alguns CRCs de estados Por exemplo, o CRC Bahia tem lá no site dele Uma boa, uma tabela que dá uma boa noção Mas o que eu sempre falo nesses casos, doutor Carlos, é o seguinte Por mais que haja tabela não, Você tem que analisar os elementos do trabalho que você vai fazer Você vai trabalhar para um candidato para um partido ou para uma coligação? Esse já é um primeiro item Você vai fazer a prestação de contas somente com o pessoal que você tem hoje no seu escritório? Ou você vai precisar contratar mais pessoas para fazer esse trabalho? Você vai trabalhar com o SPCE numa única máquina? Ou você vai ter que colocar uma rede para fazer esse trabalho? É um candidato teimoso ou é um candidato obediente? É um candidato que dá trabalho? É um candidato que vai utilizar recursos públicos? Tudo que envolver mais trabalho Lembre, sua vida pessoal vai estar tá suspensa Você vai estar mergulhado 24 horas por dia nesse trabalho O tempo inteiro em cima de informações que se modificam o seu, Você não vai ter hora para comer, para dormir, para pensar Você vai estar mergulhado precisar ter para definir quanto você vai cobrar? E aí eu falo, mapeie o trabalho que você vai ter. Você vai precisar preparar equipes? Você vai ter que dar palestras para o pessoal? Vai precisar preparar material? Ou você simplesmente vai dar uma assessoria uma hora por dia, por semana? Primeiro, pegue os elementos. A gente vai preparar um hall, uma lista com esses elementos que são importantes para vocês levarem em consideração. E a gente vai deixar disponível lá nos nossos canais para vocês terem uma ideia. Mas na hora de pensar quanto cobrar, pensem qual é o trabalho que eu vou ter. Vai administrar mão de obra? Vai fazer o planejamento financeiro? Porque são limites e mais limites dentro de limites. Cada um com uma especificidade. Cada um com uma base de cálculo. É você quem vai cuidar disso? ou você simplesmente vai passar e vai dar uma revisada no que fizeram. Vejam quantos elementos isso envolve. Então as tabelas, elas conduzem, elas norteiam, mas elas não são decisivas para vocês decidirem quanto cobrar. Estudem por quê? Vocês gastam com capacitação, com aprimoramento, as coisas têm preço cobrar barato prestação de contas hoje é suicídio profissional porque você não vai dar conta não vai ter mão de obra suficiente para atender tudo a toque de caixa com todos esses detalhes e aí você depois ao invés que eu sempre falo doutor Carlos prestação de contas consagra mas também condena então preste muita é, atenção é, eu... na hora do seu trabalho uma questão bem delicada, essa questão de precificar bem, né? Porque de fato na campanha é. E tem mais é muito um detalhe, trabalho. doutor. Para vocês, advogados, a entrega da prestação de contas é só o começo do problema. Vocês pois ficam é. um ano, dois anos, três anos acompanhando diligências? Sim, outro item. O trabalho que vocês vão prestar envolve atender as diligências? Envolve digitalizar a documentação? Vocês já se deram conta no trabalho que vai ser Toda e qualquer documentação de suporte Digitalizada Com ritos próprios de digitalização Que é o PDF, com a CR, etc Unidos no único PDF Vocês vão administrar isso? Isso tem um preço a mais? Quantas horas, quantas madrugadas, a sua saúde, a sua coluna, o seu estômago, a sua mulher que vai embora, o seu marido que vai embora, vocês têm de mensurar o trabalho que vocês terão. Advogados, então, é um trabalho permanente na prestação de contas. Isso mesmo, isso é importante. Eu vou citar só um exemplo de um colega nosso da, da comissão que vivenciou essa situação em 2016, onde ele pegou um contrato do majoritário e proporcional, tinham 178 candidatos a, vereador, a vereadores nessa, nessa, nessa proporcional e o partido opositor impugnou o registro do, de todos, 178. Nossa. E aí, para você fazer a, fazer a, a, defesa, a, a em, defesa em horas, de né? 178. <risos> é. Justamente. defesa Bom, nós, então, nós, se temos você fez... uma, nós temos uma querida aqui nos assistindo que ela fez isso. Ela derrubou uma chapa inteirinha durante a eleição. Ela foi acompanhando o Divulga Cã de Contas e foi mapeando tudo o que ela via nas ruas e o que ela havia declarado de cada um da chapa da oposição. Ela conseguiu, ao final, ela como contadora, na época, hoje ela está já como advogada ou já concluindo o curso, ela simplesmente levou aos advogados tudo pronto e derrubou a chapa inteirinha. Imagine o advogado dessa chapa tendo que fazer tudo que Def... você acabou de nos demonstrar. Defesa individual de cada um, imagina. Com cada é, especificidade. Tem... Justamente. Tem uma pergunta aqui falando sobre os contratos, né? sobre o... a necessidade de ter contrato para pra... os serviços de advocacia, é de contador. Sim, sempre, sempre, sempre Sempre, sempre é... Todo gasto tem que estar com a sua documentação de suporte bem amparada E eu Justamente. sempre falo o seguinte é, Caprichem e façam sempre uma robusta né, documentação de suporte Porque isso a qualquer momento pode ser Você pode ser acionado aí E não joguem fora com menos de pelo menos cinco anos Deixa lá guardado nos seus arquivos Agora é tudo digital, né? Justamente. E, não Só... fa e façam backups. Backups por Subam toda na... parte. Subam na nuvem, né? Em toda parte. Eu sou doente. Eu tenho não sei quantos drives, eu tenho medo da nuvem, eu morro de medo de um dia essa nuvem explodir e falar acabou, e aí eu tenho drives por toda parte, com tudo repetido e duplicado, e cada um tá num lugar, mas aí é coisa de gente doida, doutor Carlos. É, é, tem, tem algumas perguntas Sobre a live Se vai ficar gravada ou não Vai ficar gravada no IGTV da Aba.eleitoral tá? Também vamos baixar é, não, é. Alguma... Com certeza Tem uma pergunta aqui sobre Do doutor Rosberg Perguntando se veículo próprio Do candidato tem, né, que, que o candidato tem que usar na campanha Entra nos gastos de campanha nossa, excelente pergunta, excelente pergunta. Sabe qual é o grande problema aí, doutor Carlos? A legislação da prestação de contas não é à toa que ela é apaixonante. Porque ela não é uma coisa que você olha e você vê. Ela é cheia de... é um labirinto sofisticado. Eu tenho falado muito esse ano que existe hoje uma sofisticada trama de permissões e proibições. O caso do veículo do candidato é o seguinte... Seja um veículo próprio que o candidato tem, seja um veículo locado que o candidato vai usar, não importa Obrigatoriamente ele tem de lançar esse veículo na campanha Seja como sessão estimável a título gratuito do seu próprio veículo Uma sessão estimável daquele bem próprio para a campanha o candidato CPF doando para o candidato, cedendo o uso, né? que ele não está doando o carro Cedendo o uso para o candidato CNPJ E se for o caso do candidato locar o veículo, uma despesa que ele vai registrar na prestação de contas Agora, o que não pode ser registrado na prestação de contas E não pode ser utilizado nenhum recurso de campanha para pagar é o combustível e a manutenção desse veículo, desse candidato O abastecimento desse veículo, a manutenção desse veículo O candidato vai pagar com seus recursos de pessoa física CPF Não pode usar recurso de campanha para pagar o combustível do veículo do candidato Nem o combustível, nem a alimentação nem o uso de três linhas telefônicas e nem hospedagem E se esse candidato tiver um motorista, tudo isso também do motorista Nem a hospedagem, nem a alimentação, nem o próprio pagamento né? O salário que ele pagar ali para esse motorista pode ser utilizado recurso de campanha Nem recursos públicos, nem recursos privados Mas o carro que o doutor perguntou obrigatoriamente tem de ser lançado na prestação de contas. E esse carro Maravilha. tem de estar declarado lá no Candex, né? Só lembrando isso, amarrando a pontinha. Esse carro tem todo e qualquer bem do candidato, tem de estar declarado no Candex, no seu registro de candidatura, para que ele possa utilizar na campanha. Qualquer bem, qualquer disponibilidade financeira, rendimentos de aplicação, dinheiro que tinha... Te... Lá no Candex é. e o tipo lá na campanha. E o Candex vai ficar disponível quando, professor? Também está em simulados. Essa semana acabou também, acho que mais um simulado. O Candex né, vai sair antes da SPCE por motivos óbvios. O Candex não deve demorar muito a sair, não. O SPCE demora mais um pouquinho. Tem uma, uma pergunta aqui. Ah, Paulinho eu falando que... se acrescentando. Ó, oh, eu passou aqui rapidinho. Paulinho Nagel, meu querido lá do Ceará, acrescentando. E cuidado com esse documento do veículo, no nome de quem esse documento está. Porque se esse veículo estiver, por exemplo, com um leasing, ele vai estar em nome de uma pessoa jurídica. E o pessoa jurídica é vedada a entrada de qualquer recurso na campanha, ainda que sob a forma de recursos estimáveis. E se não tiver no nome da pessoa física, jurídica, mas tiver no nome de uma pessoa física que não foi transferido esse carro, ele vai... Essa pessoa que o carro está no nome é quem se tornará o doador de campanha. É muito comum pessoas serem surpreendidas com representações do MP por doação acima do limite a pessoa nem sabia que tinha doado porque entrou ali um veículo... Que foi vendido e a pessoa não passou para o seu nome isso aí é, Só lembrando que no caso dos, dos candidatos que estão para a reeleição Ele pode utilizar o veículo oficial né? A legislação permite esse uso da, do, do veículo oficial Durante a, a campanha, após o horário de expediente né? Veículo oficial? Não sei não não sei não... Isso, não Melhor evitar É, é, veículo, é. Oficial, veículo oficial Não é para estar usado em campanha, não Melhor evitar o prefeito, isso O prefeito, após o trabalho Se tiver uma reunião de campanha Ele pode se deslocar com o veículo da prefeitura Que está né, a seu uso Para ir naquele evento de campanha tá? Doutor Carlos, eu vou me abster Então, aí, nesse caso Eu tá, acho que essa informação a... acho que eu não acompanhei Pode ser que é, que eu, acho. É, eu acho que aí é um... Eu acho que é uma, uma possibilidade muito grande de problema. Mas, se o senhor está afirmando, eu, eu evitaria porque é um veículo da prefeitura, ele está usando bem, não pode não. É, Mas no caso do, do governador e do... No, aqui no caso, como eu acompanhei, tanto o carro quanto os seguranças acompanhavam ele nos atos de campanhas pós-expediente. Tá? Então... É, eu estou tô, tô seguro do que eu falo, porque a gente acompanhou isso bem na, em 2018 é, então, Mas o, o tome cuidado pré, com a 20, rede... Tome cuidado com 20 A jurisprudência está tá caminhando no sentido de blindar as campanhas dos recursos de públicos né? de, de uso da máquina De alguma forma está sendo utilizada a máquina Aí você falou depois do expediente Cuidado, eu evitaria ao máximo. Faça isso, não, doutor Carlos. Perigoso. Perigoso. Tá <risos> certo. Né? A gente <risos> fala o seguinte, doutor Carlos, que as nossas recomendações são sempre para blindar a campanha. Risco zero. Gestão total de risco. Se existir uma possibilidade de dar errado, não faça. Tá bom. É, tem uma pergunta aí sobre o uso do combustível Se está vedado né, os gastos com combustível Não, combustível pode usar normal Você vai ter despesa de combustível Você só não vai poder usar o dinheiro da campanha Para pagar o combustível do veículo do candidato Mas você vai usar, inclusive tem agora uma novidade aí né? Que é o combustível das carreatas até 10 litros por veículo Você vai poder usar dinheiro da campanha Registra esse evento dessa carreata Na prestação de contas Aqueles carros envolvidos, a litragem Você vai ter que documentar tudo isso Quantidade de veículos e litragem E até 10 litros por veículo Você vai poder utilizar recurso de campanha Para abastecer Maravilha Tem uma última pergunta aqui que fala sobre os gastos de internet com Facebook já não seriam gastos de campanha? Agora na pré-campanha, a gastos de pré-campanha é, agora... é gastos de pré-campanha não existe na campanha e a gente já sabe hum. que as é, são gastos polêmicos, né? Mas já se sabe que gastos módicos, moderados Podem ser feitos. E aí eu sempre coloco, né? Como ponderar o que é módico, o que é pequeno, o que é moderado? Mil reais numa cidade, lá em Uauá, por exemplo, pertinho, lá em Euclides da Cunha, a cidade de Débora, lá na Bahia. Mil reais em Euclides da Cunha pode ser decisivo para uma campanha. Mil reais em São Paulo, a gente sai para jantar. Sai para jantar muito bem. Com né? certeza. Eu acho que a doutora já falou, mas tem o pessoal perguntando sobre a, a, a questão de doação aí do carro locado. É, é Teinho, tá né? Teinho é um querido lá da Bahia, meu aluno. O carro locado Sim. também, Teinho. Se esse carro locado for de uso do candidato, se ele estiver utilizando esse carro como sendo seu na campanha... O carro, beleza, mas o combustível você não vai poder lançar. O carro locado você vai colocar lá na campanha. Normalmente. Cecília, maravilha Cissa, o nosso... beijo. O nosso tempo está tá, tá chegando ao final. Ai, ah, né? passa tão e... rápido, né? É, eu, go... eu gostaria de fazer. A que gente conta os um minutos dos... para começar, não é, doutor Carlos? E quando começa, passa Com tão certeza. rápido. A gente estava prevendo um curso presencial de, de prestação de contas aqui em Brasília, inclusive com a, em parceria com a Aba. No entanto, a pandemia mudou esses planos. Só que a doutora tem um curso de prestação de contas aí gravado online, né, professor? Eu queria que com. É, é o mesmo curso. Falasse um pouquinho sobre ele, como é que as pessoas o encontram, tal tá, caso queiram fazer o curso. O curso, eles são videoaulas, é exatamente o mesmo curso presencial. O conteúdo inteirinho das permissões e proibições. Basta entrar no site professorarita.com.br. Lá você tem todas as informações e o botãozinho Eu Quero. Adquirindo o curso, você vai tirar suas dúvidas comigo durante o curso. Eu só não posso tirar dúvidas sobre casos concretos que você esteja vivenciando revisar lançamentos nada disso mais dúvidas da legislação pode contar comigo temos o canal do YouTube que eu recomendo que todos se inscrevam porque a gente lança conteúdo lá diariamente tem mais de 400 vídeos grátis para quem quiser aproveitar e a gente tem uma tá rolando aí uma parceria com a Aba de fazer aí um termo de um convênio que aqueles associados da Aba vão ter descontos aí especiais mantém aquele percentual lá doutor Carlos um percentual bem convidativo mantém. aí de 30% a menos para estimular incentivar a Aba brilhantemente sempre estimulando essa capacitação quero deixar aqui registrado a minha admiração por vocês e é por isso que a nossa equipe fez questão de oferecer esse, esse termo de parceria para que a gente possa contribuir para que mais e mais profissionais fiquem ainda melhores. Maravilha. Em breve a gente vai estar disponibilizando o link para os, os, os membros da, da aba. Inclusive, ontem eu falei com o presidente doutor Esdra sobre, sobre isso. E é um prazer a gente... A gente está recebendo a professora Rita aqui, que é uma pessoa querida. Todo mundo que, que a gente comenta sobre, sobre você né? enaltece ainda mais o seu, o seu currículo e a sua pessoa. Então é um grande prazer. Eu quero já até convidar para você, quero até pedir, fazer um pedido para que verifique sua agenda lá para setembro, se for o caso, para a gente fazer uma reprise e eu quero trazer a questão do carro do carro do do, do gestor aqui para a gente <risos> discutir tá tá combinado tá combinado tá combinado a gente acha um outro horário mais pra frente para a gente continuar conversando sobre isso beijo otá beijo regina que apareceu beijo todo mundo que apareceu sim eu preciso mandar um beijo muito especial para cláudia cláudia é a esposa amada de um aluno meu, contador Fábio Andrade, lá de Jacobina, na Bahia, pela paciência...